Deixa eu começar mostrando para vocês esse troféu aqui, que é o troféu que eu obtive em 2006, o primeiro recordista brasileiro de memória, melhor memória do Brasil. E legal que esse troféu aqui foi concedido a alguém que antigamente não reclamava da memória, se achava que incapaz de memorizar, de aprender com qualidade. E hoje, 12 anos depois de começar nesse ramo de memorização, eu lancei este livro aqui que eu quero mostrar para vocês, são os 10 hábitos da memorização, Desenvolva uma memória de elefante. Foi lançado pela Editora Gente. Aí ah, é um livro que ensina a usar a memória com mais eficiência, com inteligência. Que é diferente usar a memória, normalmente nós usamos o tempo todo, mas usar a memória com inteligência, com eficiência, depende de técnica, depende de conhecimento. Então é um livro único na literatura mundial sobre memorização e ele é um livro que vai ensinar dicas de como evitar os esquecimentos e os prejuízos. Estima-se que uma pessoa gaste dois mil reais com esquecimento. Só para você ter uma ideia de como gasta mesmo, você esquece um celular é, é, de 700 reais em algum local, já tem um prejuízo de 700, né? É, a pessoa esquece o, o... dar exemplos de pessoas. Um esqueceu de comparecer numa audiência, 40 mil reais perdidos. O outro esqueceu de mandar uma licitação, 120 mil reais. Deu na Folha de São Paulo, no jornal, uma secretária que esqueceu de enviar um fax, prejuízo de 864 mil reais. Então, se você anda sofrendo com esquecimentos... Se você tem prejuízo de perda de tempo, prejuízo moral ou prejuízo financeiro, os 10 hábitos da memorização é um livro que vai auxiliar e muito a melhorar a memória, evitar esquecimentos, a usar direito, usar corretamente a tecnologia. Tecnologia pode ser uma benção, viu? mas também pode ser um, um, um grande devastador de memórias. Viu? Tem que saber utilizar com eficiência, o livro indica né, como, como tirar melhor proveito e ainda potencializar, turbinar a sua memória. Entra agora no site, adquira o livro, dê de presente. É um grande presente os 10 atos da memorização.